Opa, o Alisson Carvalho aqui, seja muito bem-vindo à nossa aula 2 e nessa série de conteúdos você está aprendendo como criar um negócio online do zero que te gere de 5 a 10 mil reais por mês trabalhando pela internet mesmo sendo completo iniciante e a vender até 5 vezes mais se você já tem um negócio online Na aula 1 um, você aprendeu o que não funciona para ganhar dinheiro na internet e aprendeu os três passos para criar um negócio online do zero e aprendeu também bastante coisas sobre infoprodutos. E nessa aula 2, você irá aprender a atrair milhares de seguidores de graça no Instagram e os dois principais mitos sobre o mercado digital. Mitos que te farão perder milhares de reais se você não prestar atenção neles. E se você ainda não viu o conteúdo 1, um, eu recomendo parar esse conteúdo agora, voltar e ver o conteúdo 1, um, pois eles se completam e ficam muito mais fácil de aprender acompanhando em ordem. Muitas pessoas acreditam que é preciso ter muito dinheiro para criar um negócio online do zero. E eu também pensava assim antes de iniciar nesse mercado. Só que isso não é verdade. E esse é um dos principais mitos do mercado digital. A maioria acredita que é preciso investir milhares de reais em treinamentos, cursos e ferramentas para começar a vender. Na verdade, você pode começar a ganhar dinheiro na internet com pouco investimento. Eu iniciei assim, é, apenas comprei um curso que me ensinava tudo passo a passo, usei as ferramentas gratuitas que estavam ao meu alcance, como o Instagram e o WhatsApp, e comecei a vender como afiliado e ganhar dinheiro, tudo isso gastando pouco e sem aparecer. Esse mito atrapalha a evolução de muita gente no mercado de afiliados, mas a partir de agora não irá atrapalhar a sua. Outra coisa que a maioria das pessoas acreditam e que atrapalham muito é que é preciso ter experiência com vendas para criar um negócio online. E esse é o segundo grande mito. É um mito porque você não precisa ter experiência nenhuma com vendas para começar a ganhar dinheiro na internet como afiliado. Eu iniciei nesse mercado em abril de 2017 sem saber nada sobre vendas e atingi ótimos resultados em meus negócios online e ensino outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, você não precisa ter experiência com vendas para iniciar. Se você é um completo iniciante, fique tranquilo que você pode sim aprender tudo do zero e ganhar muito dinheiro como afiliado. Como eu te expliquei na aula 1, você precisa de três coisas para criar um negócio digital altamente lucrativo. Infoproduto, tráfego e oferta. Já falamos sobre se tornar afiliado ao Hotmart e divulgar os infoprodutos existentes lá e receber suas comissões. E eu irei te ensinar agora como atrair de graça milhares de seguidores nas redes sociais, seguidores reais que irão comprar de você. Primeiro quero que você entenda que sem tráfego não há vendas. E o que é tráfego? O tráfego são as pessoas que chegam até você nas redes sociais, como seus seguidores do Instagram, seus inscritos no canal do YouTube, as pessoas que curtiram sua página no Facebook, é, entre outras, todas as pessoas que chegarem até seus anúncios, até suas ofertas, nas redes sociais, na internet, isso é tráfego. Pessoas chegando até você. O tráfego é uma parte essencial do seu negócio online. Existem várias formas de você gerar tráfego. Através do Instagram, YouTube, blog, Facebook, LinkedIn, site, é, tráfego pago, como Facebook Ads e Google Ads. Entre outras, mas a que eu recomendo é que você inicie com o Instagram, porque é uma das poucas redes sociais que dá para crescer rápido e sem investir em anúncios pagos. Isso faz com que o Instagram seja uma das melhores redes sociais do mundo, e é por isso que eu recomendo que você comece o um negócio digital por ela. Irei te explicar agora as melhores técnicas que eu uso para crescer no Instagram. Essas técnicas foram as mesmas que me fizeram atrair milhares de seguidores no Instagram, então é 100% de certeza que elas funcionam. Se você não quiser mostrar o rosto, não precisa, elas funcionam mesmo assim. Eu por muito tempo não apareci no Instagram e atraí milhares de seguidores e vendi muito sem mostrar o rosto. Pega um papel e uma caneta e anota aí. Esse conteúdo é muito importante Eu te garanto que se você aplicar na prática Irá atrair mais de mil seguidores Em 30 dias no Instagram Aqui estão Os 8 passos simples Que eu usei para atrair de graça Milhares de seguidores E vender muito e ganhar muito dinheiro pelo Instagram O quinto é o mais importante Então preste muita atenção e fique até o final do conteúdo Passo 1 Primeiramente Crie uma página no Instagram sobre o seu nicho Sobre o seu nicho específico. Passo 2. Poste de 3 a 7 vezes por dia conteúdos de qualidade sobre o seu nicho. Frases motivacionais, dicas rápidas, tutoriais, etc. Passo 3. Use 30 hashtags sobre o seu nicho em todos os seus posts. Isso vai fazer o Instagram te divulgar de forma gratuita. Passo 4. Responda os comentários em seus posts e interaja com as pessoas. Passo 5. Foque no conteúdo. Poste sempre conteúdos de valor. Exemplo, frases motivacionais sobre o seu mercado, dicas rápidas sobre algum assunto específico do seu nicho, faça perguntas, é, entre outros tipos de conteúdos. O conteúdo é um dos principais fatores que fazem seu Instagram crescer. Passo 6. Siga os seguidores de perfis semelhantes. O que irá acontecer é que boa parte deles irão te seguir de volta, perfis grandes e do mesmo nicho que o seu. Sigam 50 a cada hora é, para o Instagram não te bloquear. Siga no máximo 600 por dia. Passo 7. Comentar em 20 posts de perfis do seu nicho por dia. Comentários reais que agreguem, Não é para copiar e colar. Passo 8. Curtir 70 fotos de perfis do seu nicho. Se você aplicar todas as técnicas passo a passo, você irá ganhar em média mil seguidores por mês, seguidores reais que irão comprar de você. Essas foram as técnicas que eu usei para atrair milhares de seguidores no Instagram de graça. É importante você saber que trabalhar pela internet não é ganhar dinheiro fácil. Você pode sim faturar alto de verdade, faturar de 5 a 10 mil reais por mês ou até muito mais que isso. Pode conquistar a liberdade de poder trabalhar dentro da sua casa ou em qualquer outro lugar do mundo, usando apenas o celular e a conexão com a internet. Pode conquistar a liberdade de poder passar mais tempo com a sua família e fazer as coisas que você gosta enquanto a internet trabalha para você e coloca dinheiro no seu bolso. Você pode conquistar tudo isso. Mas é necessário aprender e aplicar na prática o que aprende e entender que existe o tempo de plantar e de colher. Primeiro você se dedica, depois os resultados vêm. Estou sendo 100% sincero e honesto com você. Eu falo isso para meus alunos também. Deixo bem claro que não é dinheiro fácil, mas comparado a ser um empregado, se matar de trabalhar, ganhar mixaria, ter seu próprio negócio online é sim o trabalho dos sonhos. Existem outras boas fontes de tráfego, como o YouTube, é, por exemplo. E eu recomendo que após você atingir 20 mil seguidores na sua página do Instagram, e está vendendo todos os dias por lá, crie o seu canal do youtube sobre o seu nicho e comece a postar vídeos por lá toda semana. Agora você pode estar se perguntando se o youtube é uma ótima fonte de tráfego, por que não começar ele junto com a minha página no Instagram, Alison Porque é necessário ter foco e fazer uma coisa de cada vez, senão você se perde e vai dar tudo errado. Confie em mim, eu tenho mais de 5 anos nesse mercado, Faço vendas todos os dias, já atraí milhares de seguidores e fiz milhares de reais em vendas na internet. Estou te indicando a melhor opção. Cresça primeiro a sua página no Instagram, depois crie o seu canal do YouTube. 4 técnicas para atrair seus primeiros mil inscritos no YouTube e começar a vender. Primeiro, poste 3 a 5 vídeos por semana. Sempre nos mesmos dias e horário, assim o YouTube irá ver que você está focado em produzir conteúdo e irá divulgar o seu canal para outras pessoas. 2. Capriche na thumbnail. A capa do seu vídeo tem que ser realmente chamativa para as pessoas se interessarem em clicar para assistir. Use as hashtags certas sobre o tema do vídeo, assim ele será muito mais divulgado para outras pessoas. 4. Mantenha a consistência. É muito importante que você mantenha uma boa frequência de conteúdos para que o YouTube divulgue o seu canal. Aplicando essas quatro técnicas, é certeza que o seu canal irá começar a crescer e você irá vender muito por lá também. Esse conteúdo que estou passando para você de graça aqui na semana da renda online, muita gente por aí cobra R$ 500 reais em cursos pelo mesmo conteúdo ou menos. E realmente vale muito mais que isso, pelo poder de mudar a sua vida e te fazer ganhar muito dinheiro que esses conteúdos têm. Então, valorize e aplique na prática essas estratégias. Muitas pessoas me perguntam por que estou compartilhando esse conteúdo. E a verdade é que eu demorei muito tempo para aprender a gerar renda na internet com infoprodutos. Estudei praticamente tudo sobre negócio online, investi tempo e dinheiro fracassei em alguns projetos, testei o que funciona e o que não funciona, e agora que eu já sei o um método eficaz de gerar renda online, eu poderia usar ele só para mim e faturar alto sozinho. E eu já faço isso. Mas eu decidi que ajudar as pessoas a mudarem de vida seria a minha meta de vida. E é por isso que eu estou compartilhando esse conteúdo fora com vocês, porque eu realmente gosto de ver a transformação na vida das pessoas e quero fazer do mundo um lugar melhor. Você não tem noção do quanto eu fico feliz quando eu vejo as pessoas aplicando os conteúdos que eu ensino, gerando resultados incríveis e mudando de vida através da internet. É realmente uma sensação incrível. Eu amo fazer isso, amo ajudar as pessoas a mudarem de vida, e é por isso que eu estou compartilhando tanto conteúdo de qualidade de forma gratuita para você. Na aula 3, você irá aprender sobre ofertas. Como criar uma oferta irresistível entre três passos simples e vender muito na internet e eu irei responder as principais dúvidas sobre o mercado digital.